E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É isso aí, galera. Meu nome é Adriel Donegar, mais conhecido por aí como Adriel DNG, né? Por aí que eu falo nas redes sociais, tudo né? É... vamos começar agora uma gravação de um game que tá fazendo um sucesso absurdo, que é o Immortal's Fênix Rising. Tá? É um jogo que ele se passa na mitologia grega, né? Galera, seguinte eu vou pedir para vocês aí, para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, seguir lá na página da Twitch, porque lá tem lives toda segunda, quarta e sexta-feira à noite, normalmente em torno ali das 8 horas da noite, beleza? E para ficar antenado aí nas, na, nas lives, tudo, né? Quando sai vídeo novo no canal, eu vou pedir para vocês também... É, se inscreverem, né, seguir lá no Instagram da nossa página, beleza? Estamos no início do canal, espero, conto com a ajuda de vocês para nos ajudar a, é, a crescer, a evoluir cada vez mais, tanto como pessoa quanto youtuber e streamer, beleza, galera? Galera, espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá, apague as luzes, pegue a pipoca, coloque em tela cheia e bora pro vídeo, bora lá, galera. Bom, escolha a dificuldade. Vamos de modo normal, né? O modo normal vai ser uma boa opção. Você gosta de uma boa história e também de um bom desafio. O jogo foi elaborado para este nível de dificuldade. Tá? Acredito que seja isso mesmo. A regeneração de vida somente a barra afetada. A regeneração de vigor padrão. É... Dano de queda padrão. Queda lenta ao, plan... ao planar. Ela tem uma. Os personagens tem uns esquema de voo, né? Alguma coisa do tipo. Auxílio para desafio mítico sem auxílio. Ah, beleza, vamos assim. Eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Olha a dificuldade. Normal, modo normal, pra gente também não se matar muito, né? Lembrando que os vídeos aqui eu vou fazer as gameplays em torno ali de duas horas, só que dividido em quatro. Quatro gameplays de meia hora aproximadamente e vocês né é, interagir no canal tudo a gente continua a gameplay do Immortals. é ah, o jogo tá em português muito bom Seis crianças inocentes para saciar sua fúria. Eles discutem O precioso filho de Cronos, aquele que me apasionou sobre a terra, ninguém menos que... Zeus! Que saudades de você prometeu, meu primo favorito. Você me acorrentou nessa rocha, para uma águia comer o meu fígado. Foi por amor, né? Você precisa da minha ajuda. Tifão está livre. Você já lutou ao lado dos aliados dele e os titãs têm que convencê-lo a se render. Não é tão simples. Ele bloqueou até o meu poder de vislumbrar o futuro. Não consigo ver nada. Ele tirou meus raios, me tirou tudo. Caramba, todo mundo perdeu os poderes. Recorra aos mortais. Tarde demais. Todos aqueles parasitas maus, imbecis e selvagens viraram pedra. O oh, louco um desses parasitas maus vai salvar você da sua burrice divina. Toma, levou patada. Serão nada além de um erro Ô oh, louco, Fale isso não Se eu estiver certo O pecado de roubar o fogo e ajudá-los a sobreviver Terá sido uma bênção Você acha seu castigo injusto? Um pouco... Exagerado A posse está feita Se vencer, revogo a punição e o liberto do castigo Mas se eu vencer você vai me ajudar a deter tifão, custa o que custar. Eu entendi outra coisa. Que a história de Fênix seja minha redenção. Ah, Bom, então. Então a ideia é libertar Prometheus. Bom, até o presente momento. quase tão profundas quanto o Tártaro. Isso é o que eu chamo de descrição elaborada. É uma arte. A questão é, o navio não teve a menor chance. Ao amanhecer, o sol iluminou os poucos sobreviventes. Entre eles, a de menor patente, era uma escudeira que sonhava com a guerra. Mas jamais vira uma batalha sequer. Espere, não me conte. Aqui é a tela de criação de personagens, galera Corpo, vamos fazer um personagem masculino Mudar o tipo de corpo, reverte o personagem para a forma padrão As mudanças não salvas serão perdidas, deseja continuar Bom, na verdade, vamos fazer feminino Fazer feminino mesmo Por que feminino? Por que vamos fazer feminino? Se vocês observarem a capa do jogo, ela é personagem feminino. O rosto de um rosto. Você sabe? Um rosto uh... da cor de pão queimado. Da cor de pão queimado é osso. <risos> vamos lá. Cabelo de... Cabelos. Se fosse um jogo voltado para mitologia, mitologia nórdica, eu acho que seria legal esse tipo de cabelo. Mas não, vamos pegar um cabelo... Assim, né? Ou assim. Cabelo branco? Acho que cabelo branco é da hora, hein? Olha lá. Cabelinho na régua! Detalhes no rosto? Não, né? Acho que não, né? Cicatriz. Uma cicatrizinha assim, ó. Tá ótimo, né? Barba? Uma barba? É mulher de barba? Não, né? Não, aí não. Certo que hoje em dia a gente não pode. Beleza, então é essa aqui. Beleza. Tá, beleza. Então vamos lá. Fênix. Entre eles, a de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha sequer. Cheia de histórias, não de façanhas. Fênix. De onde tiraram esse nome? Fênix? Parece o som que um pássaro idiota faz quando arde em chamas Uma grande idiotice Se bem que... Melhor anotar a ideia Levada a uma praia desconhecida Fênix acordou Os gráficos bem bonitos, né? gráficos do jogo tá bem bacana. Locagos, capitão, alguém está me ouvindo? Parece que a única saída desta praia subindo o penhasco. Então Botão. Eu estou jogando no PC, pessoal, mas estou jogando com controle de Xbox. Então, botão A pula. O X dá uma esquivada para trás. O Y por enquanto não faz nada. O B. É, isso. é furtivo, né? Furtividade. Né? Aí o RB. RD, o RB. Faz nada por enquanto. Os Ls e Rs por enquanto não fazem nada. Tá. Beleza, então ali acredito que esteja o nosso objetivo. Os botões já foram devidamente testados. chegue ao topo do penhasco, Acredito que a gente tem que escalar aqui. É isso. Tem uma barrinha de vigor, né? Vigor ou stamina, né? Depende como chamam isso? Beleza. Chegamos no objetivo. Estou o camidão e os outros soldados ao longe Apesar de ofuscada pela luz Ela quase conseguia vê-los acenando e chamando por ela Caramba, mas todo mundo virou pedra isso, não é? Pode não ser o seu irmão Mas ainda assim será útil para nós Segure meu escudo E vê se não deixa cair dessa mesa Não vi que você estava aí Não se incomode com eles Isso é só inveja Não é sempre que alguém tem um irmão como o seu Locagos, Locagos, consegue me ouvir? Você está gelado. Que magia é essa? Todo mundo virou pedra. Sem arma e sem rumo, Fênix estava vulnerável. Eu tenho que ficar calma. Preciso seguir o treinamento. É bom. É bom seguir o treinamento. Não pula o treinamento, não. Use a bússola para localizar objetos e orientar-se no mundo. Não, não é isso. É esse outro botão aqui é a bússola, então acredito que seja aqui no select mapa. Pegar uma espada, ó. Boa. uma bonita, ó. Top, hein. Vixe, virou pedra também, mano. Liguiram. Aí, ó. Se tiver alguma gravidinha aí, ó. Assistindo... Se quiser colocar o um nome no filho, tá em dúvida Ligueiram, é um nome Bom Que merda, hein? Sabia não? <risos> <Eu era óbvio. risos> Brincadeira, viu, gente? Você de volta. Eu juro. Não vai, ele perdeu a perna ali, mano tem nem como ele voltar Olha lá, perdeu a perna Como é que vai trazer ele de volta? Como que traz o cara de volta Se ele perdeu a perna, velho? De Aquiles por bravura em batalha, mas ela se achou perfeitamente em suas mãos, como se tivesse sido forjada para isso. A espada de Aquiles, hã? Seu irmão deve ter saído bem nas batalhas. espada de Aquiles. Nunca ganhei uma espada. É só isso. Fênix, acredito que um tutorial de batalha, né? Ah o... caramba, é diferente, os ataques são no RB. Olha que legal! Olha que legal. Bom, ter uma visão mais clara do terreno lá de cima, vamos subir lá. Sageiro dos deuses. A jovem heroína estava determinada a salvar seus companheiros. Quando estiver com vigor baixo, segure para o lado para recuperar com o cogumelo azul. Não, ela é importante para criar o clima. Clínio... Beleza velho oh, amigo, Olha que bacana o cenário, meu. Muito legal, né? Jogão, isso aqui, hein? Eu acho que compensa a gameplay mais longa, hein? Não sei. Hein? Será? Qual que é a chance? Bom, acho que não é pra subir aqui Mais uns cogumelos Cogumelo do sol Quem aí lembra do cogumelo do sol? Caramba, hein, meu Cogumelo do sol O que é isso aqui? Ambrosia. Ambrosia. a gente chama de Ambrosia e Ambrosia. Do dia da e do meu beijo, tudo em uma coisa só. Se meteu com ambrosia também? Ambrosia. Mano, a gente não vai cair daqui, né? Pelo amor de Deus, né? Não, não cai, não! Uf. Morremos. Primeira morte do jogo. <risos> Bora. Vamos de novo. <risos> Primeira morte do jogo. Nunca vá perto do fogo. Olha lá. Ai, que burro! Vou descolar o coisinha do Chaves lá, mano, pra falar. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Mas é aqui de novo? E yeah. aí, beleza. Ambrosia, a gente já pegou. Não pegou? Ah, ali. Okay. Olha o cenário, mano. Que da hora. A Ambrosia, a gente não pegou ainda não. Ó. Achei que a gente tivesse pego já. Tem um negócio de fogo lá, que não podia ir E agora pra descer, como que faz? Observe a área A partir de um bom mirante Ah, o bom mirante É ali, ó, na cabeça do mano ali Mano, e aí? Como é que eu desço lá? cagaço, que dá de cair. Caímos, não. Era aqui que ficava a Ambrosia, não era? Ou era lá? Não lembro. Querendo destruir a estátua já do, do humano, já. Que aqui seja um bom mirante Olha lá, agora sim Aí O destino de Fênix Estava ficando claro Até agora Você só me mostrou uma guerreira mortal Que lutou de verdade uma única vez E Tifão fica mais forte a cada hora Não brinque comigo, prometeu Eu juro que essa guerreira será nossa salvação se ela fracassar e Tifão nos derrotar Zeus, rei dos deuses O mundo mergulhará no caos Você já viu, né? Todo mundo apostando na gente Todo mundo Pegar outra espada? Ei, você. Vai nada Vai Não, não se coloque em rascada, meu Tá se colocando em rascada, vai zoar. Cara, um jeito de chegar na fenda. Negócio pra revelar aqui que é pra revelar, mano. tártaro. Ox pa baú, baú. Ambrosia Ambrosia. Então aqui a gente já habilitou o primeiro mapa Toda hora coisa vida. A gente precisa de uma ambrosia Precisa Vou pegar uma ambrosia Ela podia tipo ter aqueles dashzinho, né? De... Olha lá. É, carrega. Cadê? Era aqui que tinha o bagulho. Não era aqui? Ah, é lá, ó. lá na frente, mano. Como é que a gente vai descer? O lago, tá? Ela falou o lago. Não precisa me lembrar, mas. Olha lá. Aí toda hora cai e morre. A gente tem que cair no lago? Isso mesmo? Será? Não é possível. Será que a gente tem que cair lá no lago? A gente tem que cair no lago. Deixa eu vir aqui devagarzinho. Um aqui, Mano, e o medo de cair no bagulho e morrer? Também é, a gente vai caindo aos poucos, né? Pega um negócio aqui, um cogumelo do sol e cai aqui. Ui, ai, aqui, ai, aqui também. Fênix sentia a espada de Nigueiro a cada passo, e o peso era uma lembrança do farto da responsabilidade. Ah, Aquiles! E você deu sua espada para ele. Beleza, é isso mesmo. De Aquiles. Uh, bem, como oferenda? Apenas uma oferenda de rotida. Motínio... Tá, pular na água. Tudo bem. Olhou nos seus olhos e me disse que você era especial. Por isso, eu deixei uma rosa no peitoral dele. Uh, caiu o um cisco no meu olho. Uh, continue. Tá, na verdade, ó. Tem uns baús, não tem? Eu vou atrás dos baús. Então, eu vou atrás dos baús, eu acho que é melhor. Habilidades. Ixi, já tem tudo isso de habilidade? Vou nem mexer com isso agora, depois tem tutorial, provavelmente. Então, vamos ver aqui o, o mapinha. Aqui. Místico. Onde que quer os baús mesmo? Aqui tem uma ambrosia. É, vamos lá, vamos nesse aqui. Dá para dar uma corridinha, será? Não, mas não dá, ó. Ô, oh, louco. Mas aí é muito, né? Será que é bom me atacar ainda assim? É dois bichos desse é difícil, né? Matar, né? Ó lá. Corre, menina. Corre daí. Eles não devem gostar de água, né? Será que eles gostam de água? Caramba, eles vão me seguir até a morte, quer ver? Eu vou para lá. Você não corre não? Você não corre não, menina? Você devia correr. Ah, acho que agora já foram embora. Foram embora, finalmente. Tá, vamos lá, vamos. Ao contrário da carne mortal que havia sido congelada é, segurar isso aqui já, já subir a vida um pouquinho. Ah, aqui tem uns negócios, né? Acho que era aqui, não era que tinham um... meu problema, meu, de ficar jogando esses games de mundo aberto, que eu quero fazer tudo que tem no mapa, mano. E às vezes não é nem pra fazer os bagulho identifica, é, vamos fazer aqui fazer um negócio certinho, né? se o mapa tá mandando pra cá, vamos pra cá aí podia correr, né? podia dar um dashzinho, dar uma corridinha vocês. Ah, é, e você tá querendo a pelos e vá a parte da ação, Certo. É, é bom também, viu, quando essas... ver. Boa garota, boa. A Adamantina, metal dos deuses se ofereceu a Fênix, como se quisesse ser forjada. Em... De maior grandeza. Tem ali. transmissão na água também. É, vamos ter que Usar esse negócio E não é agora que vai entrar ali não vai poder entrar ali agora não Vamos pro lugar certo É ali ó Aquela ilha ali que tem um Tem um Bregenites. Bora minha filha, bora? É esse aqui que a gente tem que. Ó, ah, tem uma. É aquilo, é tipo uma oferenda, né? Como se fosse uma oferenda. Romã. Lembrem desse nome: Romã. Quanto mais Romã a gente tiver, melhor. Olá! Você consegue me ouvir aí? Estou indo! pegar outra espada já. Machado boa. Parece um machado de Atalanta. Deve ser uma cópia. Mas Não existe cópia. <risos> Será? Eita. Será que já é um boss? É o frio. Logo o Tifãozão. Vamos entrar. Bora entrar lá. <risos> Como assim? O a história ainda não acabou. Está longe de acabar. Ah! É, esses negócios, negócio Esse negócio é para pegar, não é para pegar? É isso aí pessoal, vamos ficando por aqui nesse primeiro vídeo, nessa primeira gameplay. Eu Acredito que vocês tenham gostado até aqui. As próximas gameplays, eu acredito que vai ter pouquíssimos tutoriais. E é isso aí galera. Agora a gente vou gravar os novos vídeos de, como eu falei, né, meia hora, né? Todos os vídeos vai ser por volta ali de meia hora, cada vídeo. E em cima desses vídeos aí a gente vai, eu vou vendo, né? A nossa equipe vai vendo também. Se vocês têm interesse, né? Em continuar vendo é, os vídeos do Immortals Phoenix Rising, né? É, eu acho que a história ela é bem interessante mesmo para ser jogada, né? Mas não cabe a mim decidir. São vocês quem vão fazer toda essa decisão aí, né, gente? Então, beleza, galera. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. É curtam se inscreva tá comente aqui embaixo se vocês gostaram e se não gostaram o porquê vocês não gostaram e outra coisa importante comentem também sobre os games os jogos né que vocês querem que eu traga aí futuramente beleza galera fiquem com Deus e fui